Quem que chegou aí, mãe? Quem que chegou aí, hora dessa, né, da manhã assim? Quem que chegou aí agora? Tô aqui relaxado, tava jogando a Diamomuzinho. Ao Gustavo Underline RN. Salve pro C, Gustavo. E desculpa por ter dado um peidinho. Uh -huh. Kenji, cadê o caramujo que você ganhou? Aqui, fio! Aqui, ele aqui, em cima do chapéu. De caneco. Ah, Fido Morgana na que... Hoje, doutor Mundo. Mano, flashzinho por Prime, galera. Deixa eu só me esconder dos caras aqui no cantinho. Já vem deslizando o bumbum aí. O rapaz que falou do flashzinho por Prime lá. Na melhor substância plausível vem no seu momento, né, pai? Galera, patrãozinho de mundão na jungle aqui, né, mano? Eu não sei se depois do rework vai estar tá assim também, ó. Mas eu curto muito fazer três campos e dar B, tá ligado? Ou eu posso ir naquele top cedo, hein, mano? Deixa eu ver. Acho que eu vou top cedo, mano. Costumo gankar cedo, não, mas eu vou. Eu, eu taquei tá flash que eu tava sem flash. Vai pra base, Zé. Vai até melhorar meu recal, beleza? Ah, mano, qual é, velho? Que carniça é essa, velho? O bot deles tem pressão, tá ligado? Eu só tenho que aceitar, velho. Me amarre. Ah, eu podia ter smitado, não smitei. Vai, galera, eu tô dando dano aí, velho. Ó o guild, X, dá kill pro meu talon. Isso, continua, dando kill pro meu talon. Isso, isso, isso, tá gostoso Continua continua. Para não, para não, tá lindo Tá lindo Meu amor Ai, que beleza, mano, esse invejizão. Dá de novo, Lessinha, esse, esse invejizão aí, mano Pode dar de novo, beleza? Meu Deus, eu vou ter que ir top, mano Não, não, não Por que, que o cara fez isso, mano? Amiga, amiga, mega. Nossa, isso aqui vai dar ruim, mano Isso aqui vai dar muito ruim, Toma a cabeçada, zé. Toma a cabeçada. Pior, eu podia ter ajudado o cara reto ali, mano. Só que tava foda. Eu tenho flash, Lessinho. Eu tenho flash. Eu tenho flash. Ai! Precisava, galera. Precisava. Flashzinho por Prime lá, galera. Quem que foi o abençoado que falou lá, mano? Que ia vir escorregando aí. Falou com um flashzinho por Prime lá. O rapaz que falou a melhor sustância plausível aí. Fica à vontade. You better move. Oh, you better move. Oh, you oh, you you ah, ah velho, nem fodendo que eu não consegui esmaitar, mano ah, A galera perdeu o dragão, mano Nossa, uh. e meu talon morreu O que é isso? Tem um Xero Filou aqui no mid eu fazendo galinha Vem cá, Xero é Será que eu tento, mano? Ele tem tá bota, né, mano? Ele flashou? Caralho, ele flashou? Vocês ouviu ou deu pra ver, será? Não, eu queria saber, não, era brilho Pelo amor de Deus, que nojento, mano Morde Mano, eu medo dessa fiora virar em nós e matar, mano Ah, não, que coisa feia, hein Mano, vai ter um lecinho aqui, não vai, mano? Por que eu tô sentindo que eu vou morrer? Tô aqui, pai Cheguei Uhul. Nossa, você não vai morrer antes, né, o Riven? Caramba, mano, olha esse. Essa Fiora, mano. Fiora é forte, né, mano? Caramba, eu ainda tô 100% participação do jogo. Olha isso. Tudo que rolou no jogo, nós que tá participando, né? A Riven tem que descer, mano. Senão fodeu. Como é que a gente vai lutar esse Mano, assim, mano. foda-se. Vem cá, Fiora. Um Tamo junto, papai. Calma aí. Hein, mano? Essa fiora é folgada, hein, mano? Moral, velho. eu amigo, velho? Ó, Ward aqui. De quem que é Ward? É do Sheriff. Pink de quem? <risos> não! Dei gratidão! Ah, galera, vamos embora, mano. Acho que agora, sendo dragão de vento, tá... tá tô menos mal, perdeu os dragão, mas... Mas não posso. Tem que pegar todos os objetivos do jogo aqui, mano, se eu quiser ganhar, mano. Todo mundo vai errar lá e ia... Mano, eu vou, foda-se. Tô aqui. Fui. Vem, vem cá, dá uma, uma beliscada no C Deixa eu dar uma beliscada aqui no C Mano, eu sou louco, galera Eu não posso fazer isso aqui de jeito nenhum, velho Ó o oh, flashzinho por Prime, galera o, o menino que falou lá, ó O rapaz que falou que ia vir deslizando aí no flashzinho por Prime Acho que essa fera vai querer dar aí, vai Ele mano, Deixa eu ficar aqui por perto Faz ele gastar o quê? Gastou o quê? Cheguei Se a Riven morrer, eu também morro, tá ligado? Não, assim não Com ele tomando hit da torre Será que eu morro? Ah, tá. Mano, o foda é que essas trocas de kill é bom pra Riven, velho. Pra Riven não, pra Fiora, velho. Porque eu tô gastando tempo pra parar a Fiora, só que ela sempre mata alguém, mano. Aí fica, fica elas por elas, tá ligado? E nesse elas por elas, eu acho que é melhor pra Fiora, né? Vai errar, laia. Tô aqui, Zé. Cuidado, toma cuidado. Nossa, esse cara é folgado, velho. Oh, Ô, na moral, esse cara é folgado. Pega esse rapaz aí, velho. Na moral. Ai, que cara bob, mano. Olha esse cara, mano, folgado Esse rapazinho folgado Voltou mesmo pra roubar o negócio ainda Pô, vai ter nada pra roubar, né, mano Achei que tá fazendo arauto. deixa eu ir lá no Arauto. Mano, nós continuamos 100% participação da partida, galera Será que isso aqui acontece Algo que aconteceu já uma vez comigo Quando eu tava de cartas, mano Eu terminei uma partida 100% participação, tá ligado De cartas aí, uma vez na minha vida Eu consegui fazer isso, mas de cartas também é fácil né? A carta você é aperta R, pronto, acabou Vamos ver se de mundão dá pra dali, né Ah lá, cadê a galera da zona sul, né Aquele que você tava 6x0 com 5 minutos de jogo Não, mano, foi bem no comecinho das estrinhas Assim, Faz muito tempo mesmo. O oh, meu lugar. Ó! Oh, bora, bora! Esse aqui nós ganha Na ah, é a tá descendo, né, mano? Vai chegar uma Fiora aqui, galera. Que pelo eu amor de Deus, é. velho. Salve, Marquinhos, Salve, aqui, papai. 3. Valeu, André. Obrigadão pelos seus quatro meses de recebizão com nós aí, meu lindo. Muitíssimo obrigado pelo apoio, papai. Fodeu, nós tá fodido aqui. Não deixa esse cara pegar passivo em mim, não, mano. Meu Deus! Toma aqui ainda, galera. Tem que levar a mid, mano. Leva a mid de dragão, vai. Os caras levam mid, eu roubo o jungle, depois vou Drake. Foda é esse cheiro, filipano filha wave, né? Mas eu acho que dá pra eles levar. Tem que levar. Ixi, não vai levar, não, mano. Hum, dá pra ter caído dessa torre, velho. Tá suave. Daqui a pouquinho ela cai. Quem tá fovido. Ah, esse aqui é o um mundão, né, o Lu? Apertei R ali e consegui curar tudo, velho. Fora os triunfos, mano. Triunfo. Triunfo no Doutor Mundo parece que é bugado. Mas é que eu tô de triunfo com semblante, né, mano? O triunfo cura pra caralho. Mano. Tô chegando, tropa. O meu lugar, paz e prazer, madureira. Esse aqui não é bom não, hein, mano. <risos> Olha o bundão, mano. Só tá andando reto. Morde ele, galera. Morde ele, Zé. Morde ele, Zé. Vai. Beleza. Olha o bundão, galera. Morde o bumbum. Pega ele. Ah! Vou tomar esse do sheriff. Ai, bora Meu Deus Acabou meu ult, eu tenho que tomar cuidado, velho apareceu aqui, caramba, esse aqui foi o um pega-pega, né, mano oh, vontade de pescar, viu Falar pro Cezé, vontade de pescar Pelo amor, dá nem tempo de eu chegar, mano Dá nem tempo Ó, oh, dá Ué, galera, bora aqui, fi, liguei o R Joga em dois turnos, mano. Joga em dois turnos. Joga em dois turnos, galera. Joga em dois turnos. A gente só quer ganhar tempo. Joga em dois turnos. Dois turnos. Dois turnos. Só, pa... só quer parar, mano. Agora quem vai bar é nós, véio. que se foda. Empolguei. Ó, pelo... oh, vira aqui, vira aqui. Pega, Pega, pega, pega, pega. Um, dois, três e agora. Aí, ó. Já cai de boca. Tô sem ult, vou só ser fumado igual um pastel Vamos embora pra casa, galera Eu morri, eu acho que se eu morrer Meu time não faz nada, mano Dá pra sonhar isso aqui ainda, mano Tô tentando pensar no sonho aqui, tá ligado? Mas como? Em quem que eu deposito a minha fé aqui De que vai dar tudo certo no final das contas? Nossa, tá... Nossa, que que é isso? Pelo amor de Deus Que que é isso? Meu Deus, é o dano da caixa, velho. Oh, Ó, mano, o cara que não podia ficar forte ficou, né, velho? O cara já tem corta-couro, o cara já tem penetração, o cara tem até zônias. Ah, para, meu B não, Zé. Para de graça, pelo amor de Deus. Vou pra base andando. Putz, só que eu acho que se eu for pra base andando, acaba o jogo, né? Perdeu pelo cara, Acho que acabou, mano. Cheguei, agora eu cheguei. Agora que eu fui parar pra ver que o nosso time não tem nem Clear Rave, né, mano? Olha o Lecim jogando. Olha o Lecim jogando, mano. Toma essa cabeçada. Mano, apertei R e vou pra cima, galera. Foda-se! É flash e manopla. Oh, flash esse negócio aqui. Ih, não consigo me mexer. Não consigo me mexer. ó oh, a caixa trollou A caixa trollou Vai atacar a Kaysa em jogo. Um, dois, três e... Ah, e tem flash. Bora, bora, bora! Ai! Ah, vamos embora. Pelo menos encerramos a partida 100% participações. Caralho. É Let's okay. gonna